Fala, galera, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você diretamente da Costa Rica alguns ensaios para você conseguir superar aqueles medos paralisantes medo da mudança, você seguir em frente fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar na belas técnicas. então galera, medo da mudança, aquele medo que sobe na speed, paralisa você não consegue seguir em frente porque imagina que tudo vai dar errado, medo do fracasso medo do julgamento, medo da crítica, medo aqueles medos que te paralisam. E você deve, nesse momento aí, em vez de esconder o medo, botar o medo debaixo do tapete, não enfrentar essas vozes autossabotadoras, você precisa enfrentar, você precisa seguir em frente, você precisa né, bater de frente com esses medos, porque muitas vezes eles são medos ilusórios, são medos que estão te assombrando aí, mas quando você começa a dar mais luz, para eles, você chega à conclusão que eles não são tão grandes assim, então um exercício que eu já falei aqui em outros vídeos, dá uma olhada aí nos links, aí é, que vou botar aqui em cima, mas você precisa antes de tudo, personificar esse medo, essa voz aí autossalutadora, porque a maioria das vezes, só em dar luz, né, onde você dá um nome para essa voz, você consegue assim, desassociar esse medo e essa voz interna aí que tá te paralisando de você. Então esse é o primeiro ponto, uma vez que você consiga fazer isso, você pode conversar com essa voz de maneira mais racional e aí você vai entender o porquê desse medo está te assombrando, aí você vai botar lá tudo de negativo que pode acontecer por causa é, desse medo, né, o que, que você tem medo de, de acontecer de errado, de não dar certo você vai tacar ali a lista disso tudo, depois você vai buscar primeiro soluções para minimizar esse medo, para você assim entender tudo que você pode fazer para evitar que esse medo aconteça e depois caso as merdas aconteçam de verdade você vai pensar em tudo que você pode fazer para solucionar porque simplesmente ao enfrentar e racionalizar um pouquinho mais tudo que você está com medo aí nesse momento já vai aliviar bastante aquela ilusão toda que talvez esteja sendo criada na sua cabeça, porque a maioria dos nossos medos não tem tantos fundamentos, uma vez que a gente passe a conversar com eles, a enfrentá-los. E lembre-se que o medo, ele é inerente do ser humano, não deseje não ter medo, né, porque pessoas sem medo podem simplesmente morrer. E morreu. Porque o medo nos protege, o medo ele existe né? desde lá do passado, né? quando a gente estava na savana, apareceu o leão. Então, se você não tivesse medo, você simplesmente seria devorado pelo leão. Então o medo ele serve para nos proteger e geralmente né? a gente tem as, as atitudes de fight or fly, né? lutar o voar, fugir, é nesse momento que os hormônios aí, o cortisol, a adrenalina, entram em ação para nos fazer ter uma atitude para nos salvar, então o medo, é, pela base, ele existe para nos proteger. Então nesse momento você vai conversar com eles, vai entender um pouquinho mais porque que eles estão tão fortes e vai enfrentá-los e geralmente quando você faz esse exercício, você consegue minimizar a força deles e seguir em frente, né, e sair da paralisia. Então galera, esse daí, videozinho rápido, mensagem aí, da, diretamente da Praia de Conchal, aqui na Costa Rica, muita gente me pergunta como superar esse medo paralisante, espero que essas dicas tenham gerado valor, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com a galera, e siga o canal, se inscreva aí, ative as notificações, badalando o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro. E se você gosta desse estilo de vida aí, me segue no Instagram, é arroba que lá eu venho compartilhando hacks diários aí para uma vida exponencial. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, também, se você curte história de pessoas que vêm se reinventando aí na sua carreira, no seu estilo de vida, dá uma olhada no meu podcast que está em todas as plataformas. Só tacar tá lá, Life Hacker Talks. Você vai encontrar muita história legal de pessoas aí inspiradoras. Beleza? Até a próxima.